Em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podereis resistir. Antes, com a tentação, dará também o um escape para que possais suportar. Esse é um texto encontrado, escrito por Paulo, encontrado na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E 13 justamente por causa dessa infeliz cultura do cancelamento é que eu coloquei veio no meu coração a proposta de refletir me a esse respeito justamente esta manhã quando estava em oração e o último agora que deu a maior polêmica foi um deputado de São Paulo cujo pseudônimo é a mamãe falei Arthur Val que disse um tanto de sandices, um tanto de barbaridades, que não tem nem como repeti-las aqui. Mas está sofrendo um linchamento, um cancelar, cancelamento terrível. Felizmente ele fez por onde para merecer semelhantes coisas. semelhante coisa. Não muito distante disso, tem, eu gosto muito de ver, ouvir, assistir e procurar conscientizar-me acerca das questões e como nós vivemos numa sociedade tão polarizada entre a esquerda e a direita, sempre vem a baila certos tipos de polêmicas e discussões. Há pouco tempo já foi um cujo nome é Adriles Ele fazia parte de uma emissora de rádio, Jovem Pan, e foi cancelado. Só que pelo que eu entendi no caso dele, ele foi não só cancelado, como também foi injustiçado. Colocaram nele uma... uma figura uma uma situação que não era aquilo que ele quis dizer, mas isso já vem de muito tempo. Eu me lembro mais jovem, um cantor que fazia muito sucesso, Wilson Simonal, ao ter atrito com um determinado, uma determinada pessoa por ter amigos que eram militares, é lógico que ele errou por ter feito semelhante coisa. Mas a grande realidade é que por ele ter atrito com essa pessoa, os militares vieram e espancaram essa pessoa. E caiu sobre ele a pecha de ser da ditadura, a favor da ditadura. Mas na época não tinha como se defender e um grande cantor foi execrado, foi humilhado. Mas por que eu pensei em falar sobre o cancelamento? Porque nós temos a mania de julgar as pessoas quando nós não somos juízes das pessoas. Nós temos uma natureza muito falha, muito fraca, muito frágil. Esse Arthur Duval, infelizmente, ele simplesmente polarizou aquilo que está dentro dele, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de nós. A grande diferença é que aquele que clama a Deus constantemente pela sua misericórdia, Deus nos dá a capacidade, nos dá força para sobrepujar, certos sentimentos e instintos que brotam da velha natureza decreta. Por isso é que eu digo, e tem um texto tão profundo no livro de Mateus, no capítulo 7, em que Jesus Cristo diz, olha, não julgueis para não seres julgados. Infelizmente muita gente olha esse, esse texto de forma deturpada, olha só, apenas esse versículo que é no início do capítulo 7 do livro de Mateus. Mas pelo que eu entendi, o que Jesus estava dizendo olha, se você julga as pessoas, você também pode ser julgado. Você é tão falho quanto aquele que julga. Nesse caso específico, como está no poema, na introdução desse vídeo, eu falei sobre deixarmos para que a justiça faça o seu papel, desde que faça com isenção, porque infelizmente nem na própria justiça nós estamos podendo confiar. Porque infelizmente há tanta discrepância, tanta incongruência. Mas como eu falo ao meio cristão e o meu propósito como cristão é polarizar também essa questão no sentido de que nós venhamos a entender que somos parte deste mundo, nós ainda estamos neste mundo e vivemos aprisionados neste corpo que é sujeito a tantas falhas. Falo por mim, quantas vezes eu não cometi erros que depois tive que me arrepender e me humilhar diante de Deus. Por isso é que eu li o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira epístola. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Daquela vez foi o Wilson Simonal. Depois, injustamente, creio eu, Adriles Adriel E dessa vez agora, com justiça, foi esse deputado. E quem será o próximo? E quantos não estão. E quantos, não, infelizmente, não estão propensos a esse tipo de atitude? Compete-nos a ter um discernimento de avaliar criteriosamente cada caso, mas, acima de tudo, tentar dirimir esse cancelamento que é feito, principalmente, infelizmente, na atual conjuntura. Quando eu volto a falar sobre a natureza, eu me lembro, e voltando-me mais para os princípios e conceitos cristãos, e quando eu falo dos meus erros, eu vejo uma natureza terrível. A própria palavra também nos deixa claro isso, porque o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Eu acho engraçado porque certa feita eu estava clamando a Deus, me sentindo um pobre coitado, acuado, porque havia estava passando por um momento difícil, porque por ser solteiro e de repente havia uma determinada pessoa, uma mulher muito bonita, muito elegante, que estava é, deixando, como dizem, como dizem na gíria, dando trela para mim, pelo menos na gíria da minha época, ou seja. Ela estava flertando comigo e eu então olhava para Deus com olhos de vítima porque ela não tinha juízo e que eu era um pobre coitado e porque Deus o Senhor tem que ter dó de mim, mas sempre de olho na beleza e na formosura desta mulher. O engraçado é que depois, pouco depois, apareceu uma que já não era tão bela assim para falar a verdade, ela era bem horrorosa, bem feia e isso inclusive esse vídeo seria motivo de cancelamento de muitas pessoas, porque estou sendo preconceituoso e estava realmente sendo profundamente preconceituoso. Primeiro porque eu cresci o olho na que era bonita e realmente eu só não caiu por terra porque Deus teve misericórdia de mim, que no último instante eu clamei a Deus e Deus deu um jeito de aplaziguar a questão e essa mulher até arrumou um rapaz, e um outro rapaz e eu fiquei bastante frustrado porque, no fim, eu me senti subjugado. Mas o intrigante é que quando apareceu essa que não era tão bela assim, que não era tão bonita assim, nem de corpo, nem de rosto, no entanto, com as mesmas ideias tão descabeciada quanto a primeira, mas essa eu não tive tanto problema assim em clamar por Deus. A minha natureza, de pronto, por causa da carnalidade, da irracionalidade tão comum ao homem, a rejeitou. E simplesmente não foi tão necessário eu ter que clamar a Deus e me sentir um pobre coitado. Assim somos nós, por isso é que a palavra diz que aquele que está de pé cuide para que não o caia. Outro dia eu vi um certo preleitor falando isso, eu lembrei dessa, dessa situação. Diz ele que estava dentro de um ônibus, ou melhor dizendo, um rapaz estava no ônibus e então uma moça muito bonita, se achegou e ficou perto dele e ele tentando se encostar na mulher, dizendo Deus tenha misericórdia porque a carne é fraca. Essa moça saiu e concomitantemente veio uma outra que já era gorda, feia. Puxa vida, bem preconceituoso esse vídeo. Mas é a realidade do que ele disse? Então ele voltou e mudou seu discurso. A carne é fraca, mas o espírito é forte. A grande realidade, deixando de lado essas ironias e tanto... Por que não dizer até mesmo sexista? Porque estou sendo sexista aqui, embora não seja eu um sexista. Mas a grande realidade é que o homem é falho, cheio de falhas. Falei, mais isso por causa desse próprio Arthur Duval. Infelizmente, ele está sendo execrado e com justa razão. Mas se nós temos o amor de Deus que purifica nossas vidas, nós deixamos de ser sexista. Aí vale a pena lembrar que eu conheci uma moça tão bela, não era tão bela, melhor dizendo. Mas como eu não tive sabedoria, eu a desprezei, por ela não ter uma aparência. Hoje eu me arrependo, porque poderia ter sido bem feliz com ela, se eu olhasse para o que estava dentro da sua essência. Que mulher linda eu perdi, meu Deus, por causa da pouca idade e por causa da falta de sabedoria, de olhar apenas pela aparência. Bom, mas isso é coisas passadas. O que eu quero deixar mais em conta aqui é justamente sobre esse cancelamento virtual, os tais dos haters, onde por detrás de um computador, ou de um celular, ou de um, ainda que seja de um, de um celular, existem aqueles que são super-heróis, que saem execrando, xingando, brigando, e o homem cada vez se torna um inergúmido, um irracional. Eu peço a Deus que esse homem, daqui não me conhece, talvez nunca vá me conhecer, tenha aprendido uma grande lição. E que ele, apesar pelo que eu entendi, parece que ele é ateu, ele possa encontrar em Jesus um lugar de paz no coração. E da próxima vez que a sua natureza brotar com pensamentos pejorativos, negativos, sexistas, machistas, um tipo de preconceito, o Espírito Santo vem aplacar, anular, dirimir, esta natureza terrível, terrena que nós temos. E que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, que essa mensagem chegue a tantos corações e tantos homens e mulheres, porque infelizmente o preconceito é inerente ao mal comum a todos nós. Assim como também o justiçamento, porque no poema também falei sobre justiçamento, e quantas vezes nós execramos, nós julgamos, sem saber se a pessoa realmente é culpada, e ainda que a mesma seja culpada. Compete à jurisprudência fazer esse julgamento. E nós, para o nosso próprio bem, nós devemos sempre liberar o perdão. Como diz, me parece que é atribuída a William Shakespeare, não sei se foi ele, que diz que guardar mago e rancor alguém é querer tomar um prato de veneno e desejar que a pessoa more. É algo tão análogo também ao julgamento, porque quantos não estão com mágoa, com rancor e já fizeram julgamento de pessoas que lhe fizeram mal? E estão morrendo lentamente por causa disso. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.